Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí em mais uma oportunidade. Hoje, a é lição número 11, a realidade do milênio. Aqui que eu vos falo é o professor Ronald, o professor do Instituto Teológico Metanoem, e estamos aqui para servir os amados irmãos. Nós lembramos a você que ainda não está inscrito no nosso canal, se você quiser. É, esses slides, tá? Você se inscreve no nosso canal e manda tá? uma mensagem no meu WhatsApp, que eu vou deixar aí o número, ok? E você diz, eu quero os slides e coloque seu nome e a cidade de onde você está é, mandando a sua mensagem, de onde você mora, ok? Muito bem, vamos lá. Lição 11 a realidade do milênio. Bom, nós estamos já terminando o Apocalipse, estamos na lição 11. Veja, hoje no seu texto tem Daniel, capítulo 7, versículo 14, que diz: Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Daniel, capítulo 7, versículo 14. A verdade aplicada disse: viver sob o domínio de Cristo será mais uma demonstração do real significado da existência humana e de um viver com qualidade. Meus amados, realmente nós vamos, é, o ser humano, né, a humanidade, tá, vai experimentar, né, algo que nunca teve, tá, uma nova forma de se experimentar a vida, um viver de qualidade. É, eu ia falar nós, né? nós que estamos em Cristo, tá? lembrando as lições anteriores, tá? nós que estamos em Cristo já estamos nesse momento arrebatados, e estamos com o corpo transformado, nós voltamos juntamente com Cristo aqui na Terra para reinar com Ele no milênio. Okay? Ou seja, nós já Estamos com um corpo incorruptível, isso que eu quero dizer. Não teremos mais nada que nos afete de forma negativa. Mas quem está aqui no planeta Terra ainda vivo, um corpo natural, é, que lembra que terminou a grande tribulação e entra o um milênio, ok? Então, três objetivos, mostrar o que ocorrerá no mundo após a volta de Cristo, é, depois entender o que será o período do milênio e destacar as principais características do milênio. Tem as referências em Daniel, capítulo 2, versículos 44 e 45, e o capítulo 7, versículo 27. A nossa introdução disse assim, com o fim da batalha do Armagedom, se iniciará um templo sem igual na história, é, Cristo implantará seu reino sobre toda a terra. Tá? Então, aqui é importante, né? terminou a grande tribulação, tá? com a batalha do Armagedão, que foi a última lição que nós falamos, e agora Cristo, com sua igreja, inicia né? um tempo sem igual. Né? O reino do nosso Cristo aqui na terra. É o tempo de profunda e ampla transformação. Tá? É, vai começar com Satanás, que é preso por mil anos. E a partir de Jerusalém, Jesus governará o mundo. E Jesus será o rei universal. Veja, o mundo viverá um tempo sem igual de restauração. E a paz tá? com o fim da grande tribulação. Será um período real de real crescimento, segurança e prosperidade para a humanidade. Então todo o sistema, toda a atmosfera, é, o, o clima, tudo vai mudar, tá? Vai ser um novo tempo sem igual, plena restauração. E Satanás é preso por mil anos. Agora chegou a vez de Jesus tratar Satanás. Ele será preso por mil anos. Né? Em Isaías 65 e Apocalipse 22, primeiro vamos ler Apocalipse 20, versículo 2, que disse: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por mil anos. Tá? Esse texto de Apocalipse 20, eu acho assim, fantástico porque ele explica tá? que a antiga serpente lá do Jardim do Éden é o dragão, que é o diabo. Tá? Então, aqui, João, não se esclarece. Tá? Quem enganou né? é, Eva, lá no jardim, foi o diabo, né? Satanás, que tá? lá manifestou as de uma serpente e agora que no final ele manifesta o poder destrutivo de um dragão tá você percebe isso tá não está dizendo que Satanás tem uma forma de serpente ou tem uma forma de dragão ou que encarna uma serpente ou que encarna um dragão não tá está dizendo que lá o vastos de serpente agora usa poderia destrutivo do dragão, ok? Então, é, então vai ser um período, né? Onde Satanás será preso, tá? É, só que vamos perceber uma consciência aí, 65 6520, que mesmo Satanás sendo preso, terá pessoas que vão pecar, né? Disse o texto que mais o pecador de 100 anos será amaldiçoado, né? Ou seja, aquele que é, pecar será considerado amaldiçoado. Né? Veja, é, o que eu quero deixar bem claro aqui para você tá? é que o inimigo das nossas almas, né? é, ele tem um fator que, de tentação, sim, mas tá? 90%, 98% é a natureza humana. Tá? É a natureza humana é pecaminosa, tá? nós somos pecadores desde o ventre, tá? nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Tá? Então, é, não é porque Satanás estará preso que as pessoas não vão pecar, ok? A partir de Jerusalém, Jesus governará o mundo. Né? As promessas feitas a Abraão com relação à terra e a sua semente, em conforme Gênesis 12... E a Davi, com relação ao seu trono, seu reino, se cumprirão no milênio. Eu acho muito bonito isso, da parte de Deus. Por quê? Porque Deus tem caráter. Deus é fiel. Não importa quanto tempo passa. Promessa feita por Deus já é promessa cumprida. Por favor, pega isso bem para você. Promessa feita. É promessa cumprida. É assim que Deus trabalha. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir, passa os seus, passa a terra, mas a sua palavra se cumpre, tá? Deus não é homem para que minta, o nem é filho do homem para que se arrependa. Porventura, dizendo ele não faria. Veja, meus amados, aquilo que Deus falou com Abraão, em Gênesis 12, tá? no final, se cumpre, tá? Isso é importantíssimo que nós entendamos, tá? Que nada pode invalidar aquilo que Deus disse. Jesus é o rei universal. No milênio, Jesus reinará sobre todo mundo. Veja Daniel 2:44 disse: "Mas nos dias desses reis, Deus, o Deus do céu, levantará um reino que não será jamais destruído." E esse reino não passará a outro povo. Esse milçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então, Jesus ele vai vir tá? e vai estabelecer um reino sobre todo o universo. Tá? Todo o planeta Terra. Tá? Esse é um governo mundial. Né? Nós vemos que vai ter o anticristo que vai estabelecer seu governo... Tá, mas é um falso é, líder, né, que só que ele sofreu isso. Agora Jesus vem reinar aqui de uma forma universal. A definição do milênio, vamos entender essa questão. né? Estamos falando de milênio, estamos falando de reino milenário, mas vamos entender. Tá? Nós vamos entender o derramamento pleno do Espírito Santo, tá? é, um pouco aqui, o tempo da manifestação do rei, e o reino de justiça do Messias. Veja, a palavra milênio, definindo antes de tudo, né, a palavra milênio significa mil anos. Essa palavrinha vem do latim milenium, né, ou seja, mil anos. Né. O termo vem do Apocalipse, capítulo 20, <risos> versículo 4 e 5, que diz que certas pessoas né, vem a vida e reinarão com Cristo durante mil anos. O resto dos mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Então desse termo, esse texto, que se pega essa palavra milênio do latim, tá? E nos é, assim, teologicamente né, se coloca como o período do milênio. Poderia ser simplesmente o período dos mil anos. Pronto, tá? É só isso, tá? Agora, o que vai acontecer nesse período dos mil anos quando Cristo está aqui na Terra reinando? Será um reino terrestre, mas de um profundo caráter espiritual. Onde os santos têm comunhão e onde os santos têm comunhão e a apatia espiritual e frieza para as coisas de Deus darão lugar a um fervor genuíno. Olha só, o que acontece? Vamos colocar aqui uma vírgula, né? que senão fica meio confuso essa leitura aqui isso veja o que que acontece aqui né é, o próprio Cristo está reinando aqui é Deus a presença real palpável ele está aqui juntamente com sua igreja tá isso é importante é que nos entendamos porque essa presença tá de Deus vai trazer uma nova forma de se vivenciar né é a palavra de Deus, tá? Porque muitas vezes as pessoas não não conseguem vivenciar, porque não reconhecem essa presença de Deus, essa presença visível agora estará aqui, tá? Jesus Cristo reinando aqui na Terra, isso vai provocar, né? Que haja tá? uma a vida, né? Espiritual, tá? Mais fervorosa. tá bom? O termo da manifestação do Rei o tempo da manifestação do rei. Em sua segunda vinda, o Filho do Homem mostra seu poder de estabelecer, exercer o juízo. Tá? É, deu-lhe, disse João 5, né? é, deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. É 527 termos, aqui quando você faz, a, aperta o shift, né? você faz, o aparente, né? Sinal perto de ti zero. Mas tudo bem, Tá? João 5, 27. E deu-lhe o poder de ser, ser o juízo, porque é o filho do homem. Em Filipenses 2, 10 disse: Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, vai chegar o momento para tá, que as pessoas, queiram ou não queiram, tá, vão servir ao Senhor. Tá? Servir a si. É, está debaixo do seu governo, tá? É claro, lembramos a vocês que quem entra nesse reino, né? Conforme Mateus 24, são aqueles que são chamados nações ovelhas, tá? que foram a favor de Israel. Tá? Esse é o finalzinho da grande tribulação, Armagedão, aí é um julgamento das nações, e eles entram, né? Para o um milênio, quem foi a favor de Israel, ok? E aí, né? É, todos vão servir ao Senhor. Será um reino de justiça do Messias. Né? No milênio não haverá injustiças. Será estabelecida na Terra a justiça de Deus. É, Isaías disse: Perto está minha justiça, vem saindo a minha salvação e os meus braços julgarão os povos. As filhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Então, a justiça de Deus não será estabelecida. Né? Hoje, é, lamentavelmente, né, existe uma carência de justiça. Né? É, algumas pessoas se vendem, né? alguns líderes, algumas é, pessoas que deveriam estabelecer justiça, né? têm seus preços, se vendem. Né? Mas, nesse tempo, é o próprio Deus reinando. tá? O Senhor que é justiça nossa reinando aqui na Terra. Características do milênio, as armas viram instrumentos agrícolas, o homem volta a viver muitos anos e toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. O mundo viverá seu ápice em todas as áreas por causa do milênio, mudanças significativas e profundas serão vistas. Meus amados, isso é interessante, tá? é... esse fundo que eu coloquei, né? porque mostra essas mudanças significativas. O reino animal, que foi conturbado tá? quando o pecado veio, né? o reino animal ficou assim, tá? antes, disse o texto, né? que o próprio ser humano, ele comia só vegetais, antes do pecado. Aí quando o pecado veio, entrou, tá? nos desestabilizou tudo. Tá? Então, ao, o leão come a ovelhinha, né? a terra produtos espinhos, sabrolhos, tá? E nós seres humanos também, tá? Nos experimentamos a morte, tá? Agora não, tá? É, vai ser restaurado tá? todo o sistema geral, mesmo vai ser restaurado, tá? De tal forma que os animais, como o leão e a ovelha, convivam, tá? Para que eles tenham Simplesmente uma nova experiência, tá? a natureza vai mudar. Tá? Vamos perceber aqui que as armas viram instrumentos agrícolas, conforme Isaías 2.4. E ele cesserá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice. Não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Veja só, interessante isso aqui. tá? Não há necessidade de guerrear, né? porque o próprio Cristo está reinando, o príncipe da paz está reinando no planeta Terra. Então, não há necessidade. Então, se tem de né? Então vão transformar suas espadas, como diz aqui, ou seus instrumentos é, de guerra, suas armas, tá? Instrumentos agrícolas, tá? Instrumentos que eles têm a outra finalidade, porque não há mais finalidade de existência de guerra. Hoje, hoje, tá? É, os que servem ao Senhor já podem escolher desfrutar a paz. Né? Nós que estamos em Cristo não precisamos esperar chegar o milênio para experimentar a paz. Nós já temos. Né? Filipenses 4:7 nos diz, tá? Que é, Cristo né, guarda o coração. Né? A paz que excede todo entendimento guarda o coração e o sentimento em Cristo. Ou seja, o coração, tá? nosso coração, nossos sentimentos, nossas emoções, tá? quando nós estamos em Cristo, tá? estamos tranquilos. A paz de Deus é excede todo entendimento guarda. Nós sabemos, deixa eu explicar um pouquinho isso, tá? Nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu posso ficar em paz. Não importa o que esteja acontecendo aqui fora de mim, tá? aqui no externo, tá? mas aqui internamente estou em paz, porque não são os fatores externos que determinam a minha paz. É o Cristo que vive em mim. É o Cristo que vive em você que determina a tua paz. Ah, mas está acontecendo coisas que eu... Ou aconteceu comigo algo que eu não gostei. Ok, calma, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que não é muito fácil a gente, às vezes, perceber isso, né? Principalmente quando é um, há uma questão de dor, que provoca uma dor, você emocional física, tá? Mas vamos perceber que todas as coisas contribuem de alguma forma, ok? Então, a paz é possível vivê-la se eu escolho viver essa paz. O um homem voltará a viver muitos anos. No milênio, a Bíblia parece mostrar que, assim como ocorreu no período anterior ao dilúvio, os homens voltarão a viver de forma prolongada. Olha só. É, por quê? Porque a pressão atmosférica... né? E todos os fatores climáticos serão restaurados. E o ser humano está desfrutando da presença imediata de Jesus Cristo. Quando nós vemos em arqueologia bíblica, é interessante isso, é, nessa matéria, né, aqui no bacharel em teologia, que temos, nós percebemos que quando se acha... Tá, é, Elementos de antes do dilúvio, que a arqueologia já achou, tá? eles encontram um metal que é impossível tá? fazer um metal parecido àquele, tá? porque a pressão atmosférica do nosso planeta não condiz. Tá? Interessante isso, porque antes do dilúvio, os seres humanos viviam é, 200, 300, 400, 500 mil anos, né? Ou seja, a pressão atmosférica era outra, o sistema era outro, o clima era outro. Quando veio o dilúvio, o dilúvio mexeu em todo o sistema. Depois do dilúvio, pode ver na Bíblia, as pessoas vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. E o Senhor disse assim, 120 cansado e enfado. disse para Noé, né o ser humano terá 120 anos. Pronto. tá Esse é o período que Deus limita né? em média não daqui certinho, né? É mais dificilmente se passa nesse período, tá? Então, isso vai ser um dos benefícios, tá, no milênio. No milênio as pessoas vão poder viver de novo, tá? 500, 600 anos. E isso, tá? Agora, é, você se começa a perceber isso, tá? É, essa experiência do ser humano viver novamente é, 600, 700, 800, mil anos, né? quem viver todo esse período, né? é, você vai perceber que a humanidade vai multiplicar de novo. A humanidade vai crescer de novo tá? em mil anos, vai crescer rapidamente, porque o ser humano está vivendo mais tempo. Então, de novo, o sistema mundial vai ser... É, ó, tudo cheio de seres humanos, e pessoas, tá? Isso vai provocar outra situação, né? É, mas antes de falarmos dessa outra situação, tá? é, eu quero que você perceba ainda que toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Então não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Ou seja, esse conhecimento aqui, irmãos, tá? conhecimento sobre Deus e a sua palavra, que vai revolucionar a ciência e os saberes, tá? é um conhecimento experimental. É aí que muitas pessoas vão conhecer a verdade que liberta. Porque enquanto eu não sei por experiência, eu não conheço. Por exemplo, eu posso ter passar a informação que essa água aqui, está uma delícia. Mas se eu não te compartilhasse do mesmo recipiente que eu peguei a água, do mesmo filtro, passasse para você, você não saberia, você não sabe. Você tem uma informação, mas você não conhece. Tá? o verdadeiro saber o verdadeiro conhecimento é experiência é vivência ok então muitas pessoas tá nesse tempo do milênio vão experimentar o que é, é vivenciar com o Senhor vão conhecer a verdade porque muitas pessoas acham que ah não imagina impossível né ter paz é impossível é possível. Né? Hoje, você que é cristão, você sabe disso, é possível ter paz. Por quê? Porque Cristo está em nós. E um dos frutos do Espírito Santo é a paz. Amém? Então, nesse período do milênio, porque Cristo está aqui na Terra, tá? as pessoas vão conhecer, experimentar a verdade e isso vai é, trazer um conhecimento a nível mundial. Concluindo, mostramos o que ocorrerá no mundo após a volta de Cristo, o que vai ocorrer. Entendemos o que será o período do milênio e destacamos as principais características do milênio. Meus irmãos, minhas irmãs, deixa seu like, deixa sua curtida, né? compartilhe. Vamos abençoar mais pessoas. Divulgue nos grupos da tua igreja. Tá? Ajude pessoas a conhecer o evangelho. Tá? Esse é um, um instrumento né, de ensino que estamos é, proporcionando gratuitamente para os irmãos. Amém? Deus abençoe. Eu desejo que você tenha uma boa escola bíblica dominical e a paz do Senhor Jesus.